Olá, tudo bem? Olha só, é, tratando o tema arquitetura, é, resolvi falar um pouco de algumas bibliografias que me ajudaram a entender alguns conceitos. Hoje nós vamos falar uh, das Casas Usanianas, né, do Frank Lloyd Wright. Okay? Espero que te ajude. Aqui nesse livro do Frank Lloyd: né? Vou abrir aqui a página. É claro que nós temos uma arquitetura icônica. Tá? Essa, essa referência aqui é aquele livro da Folha de São Paulo, né? aquela coleção. Hoje a gente encontra barato aí no, no mercado. Né? Mas é bem famoso o Museu Guggenheim, né? lá em Nova York mas o que eu queria compartilhar com vocês é o tema, em estilo aqui, das casas uzonianas. Né? Eu achei bem interessante a maneira com que esse pequeno texto explicou. Olha só, vou ler para vocês. O interesse pelo tema da casa logo dominou o pensamento de Wright. O primeiro período da pesquisa Wettiana sobre a casa moderna é definido pela Priory House, literalmente Casa da, padraria, da, pra, da Pradaria, na virada do século. Ele teorizou em artigos e conferências os princípios de sua ideia de arquitetura e de habitação, que com o tempo se mantiveram fiéis, fiéis aos pressupostos originais. Um escrito de 1894 encarnava quase todos, todos os princípios basilares de sua pesquisa de projeto em âmbito residencial, que constituíram os itens fundamentais do vocabulário estilo pradaria. Então, olha só, cada indivíduo deve ter uma casa própria e ela deve ser a expressão da personalidade de quem vive ali. Preste atenção deve ser a expressão da personalidade. Quando a gente faz a análise de perfil de cliente, é exatamente isso que a gente está buscando. Né? Uma relação do usuário com o espaço. Perceber isso do cliente é muito importante. 2. Integrar o edifício com o local. Cada arquitetura deverá crescer sem esforço a partir do local a partir do local. Então veja bem, aqui nessa proposta de Frank Lloyd né, Wright, é, quando ele fala de local, a gente tem que relacionar com o entorno. Então para que uma arquitetura seja bem inserida, né, já que ela vai criar impacto, ela deve pertencer plenamente à proposta de entorno. Então cabe ao arquiteto urbanista fazer essa investigação de entorno para perceber ali quais tipos de recursos, interferências que possam existir para e com a sua proposta né, arquitetônica. 3. Reduzir ao mínimo o número de ambientes que compõem o edifício, superando a lógica da planta do século XIX, composta por, ambi por ambientes rígidos e semi-independentes, em favor de um espaço livre e variável. Olha, olha aqui. Desde essa época né, Frank Lloyd já pensava em que os ambientes deveriam ser mais abertos, mais integrados e que pudessem acolher é, um número adequado de funções e atividades. 4. Garantir continuidade entre interior e exterior, compreendendo paredes e aberturas com elementos de um único sistema espacial. Aqui, no item 4, é para a gente pensar o seguinte. Eu não faço simplesmente o projeto, a arquitetura, de um espaço interno. Né? Ele tem que ter saída para o externo. E esse externo tem que estar integrado né, com, essa, com essa proposta. Prestem atenção nisso. 5. Substituir o embasamento clássico do edifício com um tipo de pódio que eleva a edificação do chão. Então, esse embasamento clássico que ele está dizendo são os porões. né? E, na verdade, na arquitetura moderna, é, são é, suportadas muitas vezes em pequenos pilotis que dão a sensação de leveza à construção. Né? Então, já é uma mudança de concepção, né? a retirada do porão. Né? Não estou criticando aqui o porão, na, na verdade estou lendo apenas os itens, né? Olha só, li, itens do tema da casa nos estilos pradaria e o zoniano do lloyd né? Eu, em alguns casos, eu vejo o porão como uma maneira adequada de controlar até o conforto e tempo, mas vamos lá. 6. É, usar poucos materiais procurando colocar em evidência as características próprias de sua natureza. Então, aqui ele está falando basicamente sobre partido arquitetônico. Quando você escolhe uma linha de pensamento, seja o uso do concreto, seja a transparência, né, a partir das aberturas, ou até a construção e o pensamento dos espaços por planos, isso é um partido arquitetônico. Então, o que ele está dizendo é que... o ah, até parafraseando um pouco aí o Miss Van der Ru, né? menos é mais, ele está dizendo exatamente isso. Né? Para que se você usar poucos materiais, você consegue valorizar e identificar ou evidenciar cada um deles. Muito bacana. 7. Buscar a maior integração possível entre elementos técnicos mobiliários. E espaço interno, aqui fica bacana, porque ele está dizendo o seguinte, é, não cabe somente ao arquiteto pensar o entorno ou pensar o espaço, ele tem que pensar também como isso vai ser usado, quer dizer, se ele tem aqui, por exemplo, olha só, vou aproximar, se ele tem aqui cadeiras, é porque de alguma maneira ele idealizou que a família que estará aqui vai utilizar dessa forma essas cadeiras. Então, quando ele relaciona iluminação, mobiliário e tudo aquilo que compõe essa arte arquitetônica, é exatamente disso que ele está dizendo. E o oitavo e último, em todos os elementos decorativos que obstruem a fachada, eliminar, eliminar. Então, tomar cuidado, porque quando você faz o design dessa fachada, a estrutura ela é a sua primeira impressão. É ela que cria. Então, todos os elementos que você puder eliminar para que essa visão seja plena, né, para que a, a pessoa, o cliente, o usuário possa ter essa noção de todo da obra, é importantíssimo na visão do Frank Lloyd Wright. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado né, dessa situação. É, eu gosto muito do Frank Lloyd Wright, principalmente em algumas situações em que ele conseguiu é, inverter né, ou mudar a maneira de pensar a setorização. Né? A gente, às vezes, cai na situação de resolver setorização pela largura e comprimento. Frank Lloyd Wright, em alguns momentos, resolve a setorização utilizando o pé direito. E isso demonstra a genialidade desse arquiteto, né? Que extrapola o tempo. Espero que vocês todos tenham é, curtido ou possam tirar desse aprendizado aqui alguma coisa bacana para o seu dia a dia. Fiquem com Deus. Até mais. Clique aí no canal e no curtir e no sininho, se você gostou. Não se esqueça disso.